Oi, meu nome é Léo Azevedo, mais conhecido como Grabby. Seja bem-vindo a mais um vídeo de League of Legends. Hoje, irei dar algumas dicas e truques de Shen na Rota da Selva. Shen está se destacando muito em jogos de alto nível e profissionais. Mesmo em sua solo kill, você pode deixar os inimigos confusos de onde Shen irá jogar, pois ele pode ser utilizado na Rota do Topo, Suporte e Selva. Nesse vídeo, irei dar algumas dicas e truques para você jogar com Shen na jungle. Caso goste desse formato de vídeo, um pouco mais curto, porém cheio de informações, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Se a luz viaja tão depressa, como nunca foi capaz de pegar um ninja? Shen é um campeão muito bom, pois você consegue ficar muito tanque e com muita utilidade para ajudar todo o seu time. Após o nível 6, você pode liberar sua ultimate, assim terá presença no mapa inteiro sei o que você conseguirá limpar a selva um pouco mais fácil, porém tem um pequeno truque. Então fique no vídeo para não ter problemas. O equilíbrio nos passos, nossas vontades caminham juntas. O tempo de recarga das habilidades é um pouco alto no início e meio do jogo. Uma recomendação é você não utilizar seu E para farmar na selva, pois caso precise ajudar algum aliado, você terá habilidade. A Clear Wave também não é das melhores pois as habilidades de Shen não são baseadas em dano em área. Vamos agir com cautela. Passiva, barreira de Ki. Após conjurar uma habilidade, Shen recebe um escudo. Afertar outros escudos reduz o tempo de recarga desse efeito. Q, ataque crepúsculo. Shen chama por sua espada. Inimigos, os quais ela colidem têm a velocidade reduzida por um curto período de tempo. Os próximos três ataques de Shen causa dano bônus de vida máxima de seu alvo com um dano mágico adicional. Caso a espada seja colidida com um campeão inimigo, o bônus de ataque será maior e ganhará 50% de velocidade de ataque. W, Refúgio Espiritual. A espada espiritual de Shen cria uma área defensiva por 1,75 segundos. Ataques básicos que atingiram Shen ou um campeão aliado nessa área são bloqueados. Caso não haja nenhum campeão a se proteger na área quando for criada, a espada espiritual não será ativada até que alguém entre ou se passe 2 segundos. E. Corrida das sombras. Passivo. Causar dano com essa habilidade ou com seu Q recupera energia. Ativo. Shen avança em uma direção causando dano físico a campeões e inimigos e monstros neutros em seu trajeto, provocando-os por 1 um segundo e meio. R. Manter união, Shen concede um escudo para um campeão-alvo aliado, e dura um curto período de tempo, absorvendo dano com base na vida perdida do aliado. Após canalizar, Shen sua espada espiritual se teletransporta para o local do alvo. Com toda honra! Para você conseguir fazer a jungle, é importante você começar com sua habilidade Q, mas caso seu time queira invadir para pegar o primeiro abate, o E encaixará melhor. Caso você não tenha problemas já no começo do jogo, inicie com o seu Q, após up seu E. Assim, caso alguma lane precise de ajuda já no início, você poderá gankar sem grandes problemas. A habilidade que você irá priorizar é o Q, após o E, e sempre que puder up sua ultimate, o R. Farei o que precisa ser feito. A lane do Shen é a selva. Você pode começar no buff perto da sua bot lane, para que o lixo seja feito mais rápido e você perca menos tempo. Assim que o tempo do jogo bater 1 minuto e 17, você puxa a espada, assim terá o buff do escudo mais o dano. Assim que a habilidade estiver pronta para uso, você puxa novamente e começa a fazer o buff. Sempre que você for fazer um campo, utilize o Q 2 segundos antes de começar a bater nos monstros, assim, você ativará a passiva do escudo e o do dano adicional, e também a habilidade voltará mais rápido. Lembre-se de sempre prestar atenção no minimapa, poderá se deslocar para ajudar a alguma rota. Imponha o equilíbrio. Durante a teamfight, você será um tanque com utilidades. Sempre jogue perto dos seus carries, para conseguir protegê-los. Você pode iniciar a luta com seu E, para pegar alguém fora de posição, mas também pode guardar para pegar algum assassino querendo matar sua backline. Mas você precise utilizar sua ultimate, veja que está seguro, para que nenhum inimigo possa pará-lo. Eles não são dignos. Não utilize o E no campo da selva, pois você pode precisar para salvar alguma rota já em seguida. Utilizar o Q 2 segundos antes de começar a bater. Assim terá um escudo bônus e 3 ataques com dano adicional. Utilizar o Q para atravessar os monstros da selva e inimigos, assim o alvo atingido terá velocidade reduzida. Utilize o Kite para bater nos monstros da selva e não levar tanto dano. Utilize o E mais flash para pegar alvos longe ou em posições opostas que a sua. Você pode utilizar seu E para atravessar paredes, e assim poderá aguardar seu flash. Sempre que conjurar sua ultimate, lembre-se de estar em uma zona segura, para que os inimigos não te parem. Vamos atacá-los. Caso você queira mais dicas e truques desse ou outro campeões, inscreva-se para não perder as novidades. Deixe seu gostei para que o vídeo seja mais compartilhado. Comente aqui com dicas ou sugestões do que posso trazer para os novos vídeos. Na tela está aparecendo o vídeo mais recente aqui do canal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!